Começou da seguinte forma, tinha acabado de amanhecer, né? eu não sei a hora exata, não estava com nada que pudesse ver essa hora, 5 da manhã, 5 e pouco da manhã, e... mas já estava clareando, já estava claro. E aí teve essa coisa dos apitos, e aí avisaram que já estava cercado por uma coisa tipo forças especiais, assim essa turma de escudos e tal, por lá, eles, eles entraram e fizeram uma, uma parede ali, uns 20, 30 caras por aí,

Aí a cavalaria veio do lado de lá também, mas ela entrou e ficou aqui onde ela ainda está até agora. E na frente mais polícia. E a gente saiu para conversar. Eles chegaram com um mandato e eles deram. O texto deles foi o seguinte, a gente tinha cinco minutos para decidir duas pessoas do acampamento que iam fazer essa retirada.

Aí a gente disse que não ia fazer isso porque a gente ia esperar um advogado da gente que era como tinham avisado para a gente que ia funcionar, né? Chegaria alguém no Ministério Público, ia ter ia ver essa conversa, ia ser uma coisa de uma forma pacífica e tal.

O acordo com a Secretaria de Defesa Social, além de descumprir o acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, além de descumprir o acordo com o Ministério Público, eles estão cumprindo a decisão, além dos limites da própria decisão. A decisão é relativa e restrita aos limites territoriais da propriedade do Consórcio Novo Recife. Os oficiais de Justiça estão impondo o cumprimento do mandado na área de domínio da União. A decisão

domínio da União. É absolutamente ilegítimo o cumprimento desse mandado, é abusivo, eles estão forçando uma situação de violência contra ativistas pacíficos, passando por cima do acordo feito com o governo e o governador vai ficar responsável por qualquer abuso que aconteça aqui. o ah, um choque começou a encurralar a gente com bomba de depois começou a assaltar a bomba de efeito moral e não respeitou a distância para a segurança da gente.

Estourou uma bomba quase no meu pé, estava sentado, a gente estava sentado pacificamente. Como estava sentado, não teve como a gente correr. E aí a bomba estourou, queimou, queimou, e as entrando na minha perna, no tronco e nos braços. E eu estou sem ouvir de, de um lado. Houve um claro propósito de cumprimento mandado com o uso da violência, com a arbitrariedade.

Quem tá com a o Gema. O Gema, o Gema. não? Peraí, o, o, o que que é. tá tá ali. O que aconteceu ela? com ela? Ela já tá imobilizada, moça. Ela é tá imobilizada agora. Né? Tá. Agora. Chega lá, coloca logo e bota a algema lá, tá? não Já tem Já tem advogado? Não, não. O Leandro foi com o outro que foi preso. Então, com licença.

Ela está tá imobilizada, certo, se achar é suficiente, duas pessoas para imobilizar, duas policiais mulheres é suficiente. <risos>

Eu e outros advogados entrassem para acompanhar, para tentar conversar com os ativistas, para eles se retirarem antes do uso da violência. O uso da violência foi completamente arbitrário, desnecessário.

chela, geral, só que no terreno aqui na cidade. Só que a gente não sabia que era assim. E Que mesmo não Eu vou o embora.

Não, ah, pega o Entra no ônibus. É, entra um ônibus, dá a volta. a e vai embora. Entra o ônibus, dá a volta e entra lá na frente. Eu vou pra lá. vamos, vamos, vamos Bora, bora. Bora, bora, vamos, Ei, pessoal, todo pro ônibus. Bora! bora, bora, bora, bora.

Aventura, peraí, peraí, peraí. para tá Bora, bora, bora. Ele leva na direita, ele leva na direita. isso? É, não

Vocês vão levar ela pra você, sabe? Oh, Voltar! O oh, oh, que é isso, oh, O que é isso? É o que, é que é isso, isso meu? É o que é isso, mulher? O jovem

Fisicamente nós somos agredidos, moralmente e as nossas crenças elas foram todas é, agredidas também. Então a gente está a gente está no momento em que a, a gente tem que reagir à agressividade de que fomos vítimas com serenidade. A gente precisa respirar um pouco com serenidade e refletir sobre quais serão os nossos próximos passos. Mas uma coisa eu posso antecipar.

Nós vamos, fazer a, a, nós vamos fazer a representação ao Conselho Nacional de Justiça porque nós gostaríamos que o Conselho Nacional de Justiça nos esclarecesse todas as circunstâncias atípicas que envolvem essa ação de reintegração de posse e o cumprimento desse mandado que, como eu disse, se deu fora dos limites territoriais da decisão. E também a atípica urgência do cumprimento desse mandado, existe uma fila,

e essa fila, nós temos todos os indícios, ela não foi respeitada. Então, esse mandado ele foi cumprido antes do tempo ordinário. Tinha alguns na frente e atrás. E, exatamente, ela foi passada na frente da fila, ela, além do descumprimento da corda, etc. Então, a própria decisão que serve de pretexto, ela é de flagrante legalidade, ela causou espanto à comunidade jurídica. E nós achamos que é o um caso de que o Conselho Nacional de Justiça

investigue e nos afirme é, é, quais as razões de tantas atipicidades em relação a esse processo.